Mas eu confesso que, cara, chegou nesse último episódio, quando você precisa entregar certas coisas, como foi na criação de Mordor, uhum. é, eu acho que eles entregam bem, assim. Então, o, eles, eu gostaria muito de ver eles <risos> trocando de diretores na segunda temporada, porque eu não acho que o problema da série é roteiro, eu acho que o problema da série é direção, é, porque os dois primeiros episódios são impecáveis, assim, eu acho. É, a direção dessa série, se ela fosse melhor, me, com esse mesmo texto me dá a sensação de que você teria um, um episódio, você teria episódios mais concisos, sabe, com um Sim. ritmo melhor. É, eu, assim, talvez você tenha um pouco mais você e o Dani de autoridade para falar nessas questões mais técnicas de direção, roteiro, showrunners, é, porque vocês assistem muitas séries, né? Eu fico mais focado nesse âmbito mais fantástico, é, mas assim, conhecendo um pouco a galera lá, conhecendo um pouco os diretores pessoalmente, showrunners, eu percebi que o os donos de, de tudo isso são showrunners, né? Você falou da direção, talvez a, a culpa de algumas falhas seja da direção. E eu senti que os diretores eles são, eles só estão ali para dirigir a atuação, sabe? Eles não têm é, como que eu posso dizer? Liberdade, por exemplo A gente confunde um pouco com os filmes do Peter Jackson Em que o Peter Jackson ele fazia tudo Ele era o diretor Aí é, a, a produtora ali né, a, Era a mulher dele E ele também era showrunner E ele também era tudo E ele também ia lá e, e tipo Atuava uhum. junto ele, fazia, ele foi até ator, né? Aparece em todos os, os filmes tem, tem os easter eggs Mas assim Isso não acontece nessa série O quem. O Peter Jackson dessa série são os showrunners. É, é, é, os showrunners que estão mandando em tudo, mandando em roteiro, e eles. Pelo que eu senti, me reunindo com eles, tipo assim, os diretores é assim, ó. Wayne Ship, Charlotte, é, o, o Bayona, Ó, tem isso daqui, já tá pronto. Cenário pronto, roteiro pronto. A gente escolheu tudo, escolhemos atores, vocês não vão nem escolher os atores, a gente escolheu tudo, só faz, só dá o play, tipo assim, faz eles mas, atuarem. Ó, faz, faz uma comparação. É a impressão assim, que eu, eu tenho. É. Não, não, mas eu acho que faz sentido, muitas séries são assim, né? Tipo, se você pegar outras adaptações, tipo, Sim. sei lá, você pega o Watchmen, por exemplo. É, o Watchmen, o... Caraca, fugiu o nome dele agora, do showrunner. É o Lindelof, o Demon Lindelof, ele hum. fez, ele é o showrunner da série, ele é o roteirista e tudo mais, e tem Sim. vários diretores diferentes, né? Mas ele é o cara que dá o tom pra todos os episódios, assim como foram, como foram os dois aqui no, no... E a produtora aqui nessa série. Mas se você pegar os dois primeiros episódios, cara, eu vou dar um exemplo de uma cena que pra mim ela é emblemática, assim. Hum. A cena no primeiro episódio, ou no segundo, quando a gente vê o Orc saindo debaixo da casa, né? Hum, boa. Debaixo da casa Meio ali. E terrorzinho assim por causa do Bayona, você e... vai falar. Cara, e é, não é só pelo clima e pela narrativa, mas a forma como ele revela o Orc. Uhum. E ele vai mostrando muito devagar. Primeiro embaixo, depois você uhum. mostra a mão bem pequeno né, tipo, passando com a câmera por trás. Sim. A forma como você corta a cena para mostrar a cabeça do, do Orc, com a, emitindo já ali a força que a Bronwyn tem numa sala cheia de... de de homens você já vê o que ela conseguiu fazer e o cara consegue fazer isso tudo dentro de uma de uma casinha desse tamanho cara aí você pega essa mesma esse mesmo um embate digamos assim que você precisa fazer em um ambiente culto, como a, a luta do arondir com o orc é, é legal ela é legal mas não é uma cena que você olha que existe uma assinatura de uma direção ali, hum. sabe? Até o desfecho, é um desfecho que você já viu em outras 70 mil. É, outro, não, outras aquele desfecho de foi ridículo, a aí salvando ele, matando o arco pelas então, costas. Então, e aquilo ali, o texto é como, como você falou, o texto vai estar igual para os diretores fazerem. Mas quando um cara está no set fazendo algo diferente, uhum. ele muda, ele pode tirar o texto, ele pode colocar, hum. um, colocar um outro tipo de cena. O diretor tem esse tipo de... Não, cara, eles não chamaram o um Bayona à toa. Sabe? Sim. o Baiano, ele é um cara muito bom pra fazer... Ele, ele, cara, suspense, os assim, né? São melhores É, não tem nem comparação, é, é, assim. é épico e suspense ele consegue fazer, né? Ele é muito bom. Cara, se você... Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme dele que chama Sete Minutos pra Meia-Noite, é, que uhum. chama A Monster Calls, é, com o Liam Neeson. É... Cara, é um, é um filme de fantasia uhum. maravilhoso. Uhum. É incrível. Assistam esse filme. Eu é um assisti. filme de drama familiar com fantasia. Quando eu vi esse filme e anunciaram que o cara ia fazer o Senhor dos Anéis, eu falei, mano, tá entregue, pode. Eu queria que ele tivesse, eu que ele tivesse visto todos. E que ele tivesse Já percebi todos que ele é, é o seu favorito do, dessa série, o diretor ah, favorito. Ah, de longe, de longe, de longe, de longe. E o pior foi o N-Chip. Cara, é difícil, né, porque ele, ele dirigiu o Ele o dirigiu o sétimo, né? é, ele dirigiu o sétimo. Ele é, dirigiu os polêmicos, que... né, o 3 e o 4, que a galera não curtiu muito. Mas o oitavo também, né? É, o oitavo, desculpa, eu falei de dirigir o, o sétimo. Oitavo, é. O sétimo Não, foi eu a Charlotte. Do foi eu o acho último. que o oitavo, na, a Forja dos Anéis, eu acho que ele manda muito bem, por exemplo. E especialmente a revelação do Sauron. Cara, pra aquilo ele ficar ruim, era um pulo. Era muito fácil, sabe? Pra aquilo ele ficar ruim. Ficar meio que. E clichê, foi bem né? colocado. É, isso ficou bem.